Oi! Eu sou Gabriel Jordan, do RoboHJDRD, e dentro de exatamente uma semana é o meu aniversário de 18 anos. E não somente nós temos a diversão de, a partir de agora, eu responder por todos os meus atos legais, como também a gente tá no meio de uma pandemia mundial e eu não vou poder sair de casa pra comemorar minha maioridade com os meus amigos. Audi, muito obrigada pelo presente, coronavírus. Em absolutamente todos os meus aniversários, alguém comenta Então você, Ariano, feliz aniversário! E eu respondo então o que, minha filha? Eu não sei nada de signo. E também é sempre a mesma coisa quando eu tô conversando com alguém ou então conhecendo pessoas novas e elas me perguntam do meu signo. E deixa eu te falar, arianos não têm uma boa reputação. <risos> eu vou ser honesto com vocês, eu não acredito em signos. Eu não tenho ideia do que o zodíaco ou então as estrelas significam. Mas no vídeo de hoje, aproveitando que a gente tá na temporada de Ares eu vou entrar um pouco mais dentro desse universo com vocês pra gente descobrir mais sobre o meu signo, sobre as minhas estrelas o meu sol, minha lua, meu ascendente, o porquê que arianos tem uma reputação tão ruim. E Claro, criar uma maquiagem em homenagem a esse signo, porque eu amo fazer maquiagem, né? É pra isso que eu tô aqui. <risos> Antes de começar o vídeo, pra vocês que são doidas por signo, né, e tiverem curiosidade O meu sol é em Ares, o meu ascendente é em Touro e a minha lua é em Peixes E eu não faço a mínima ideia do que, que tudo isso significa Então se você souber, tá na hora de você me contar, né? Comenta aí que eu vou ler os comentários Então se você quiser conferir tudo isso, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo <risos> então gente, eu vou começar com o meu creme hidratante como eu sempre faço antes de começar qualquer make vamos lá, enquanto eu espalho aqui o hidratante e espero ele ser absorvido vamos ler um pouquinho do meu mapa astral que eu fiz, mas não li ainda e aqui diz pessoas como Gabriel, que nasceram com o sol em ares, são chamadas de arianas você é o primeiro a começar a fazer as coisas mas como não consegue conceber planos muito elaborados e cheios de detalhes também pode ser o primeiro a desistir eu nossa gente, eu não tirei a minha barba direito, quer dizer, a barba eu tirei, eu não tirei o meu bigode direito que droga, hein? Como é muito espontâneo, pode ser manipulado por pessoas mal intencionadas. Olha, eu preciso dizer que uma coisa que dificilmente eu sou é manipulado. E geralmente, quando eu tenho uma intuição ruim sobre a pessoa, eu certo. Geralmente sabe o que quer e procura o caminho mais rápido para alcançar os seus objetivos, desde que seja honestamente, vamos fazer um adendo aqui, né, no meu caso, é desde temido e batalha por sua independência. Total verdade. Gosta de desafios, desenvolvimento e agitação. Como eu falei pra vocês na introdução, né, eu não acredito em signo. Mas antes de eu terminar o meu ensino médio, uns dois, três anos atrás, as minhas amigas de escola acreditavam muito nisso era conversa para lá e para cá sobre isso e eu nunca hum, beijos pra base, que eu já até espalhei aqui no meu rosto, esqueci de falar eu vou usar a base caçanha 20 da Ruby Rose Fields inclusive tem resenha dessa base aqui no canal, se você não assistiu assista depois que esse vídeo aqui acabar bom, vou continuar lendo aqui o meu mapa diz que além de tudo isso, o Ares é do elemento fogo amo, porque eu tô todo de vermelho hoje iniciativa, coragem, energia, atividade, precipitação nossa, mas esse site tem muito texto, que coisa chata impulsividade, força física, sejam seus atributos característicos no entanto, tais atributos podem ser mal utilizados e além disso, há outros que podem se manifestar que não são muito desejáveis, como a emotividade explosiva, a ira e a agressividade. Então, meu nome é Gabriel Jordan e é recomendável exercitar a paciência, direcionar e poupar energia, aceitar e dividir a liderança e aprender a concluir as coisas. E é capaz de grandes realizações quando aprende a usá-la construtivamente. É, até o momento, mais ou menos o que o site está dizendo é a realidade. Mas eu sinto que tem coisas muito genéricas no meio disso tudo. É por isso que eu nunca acreditei assim 100% em signos, sabe? Talvez a característica que mais contribua para o estigma de pessoas do signo de Ares seja a agressividade. Então nós já sabemos o porquê que Ares tem uma fama tão ruim, como você é franco, direto e irritadíssimo pode acabar se envolvendo em brigas e discussões, mas sempre se acalma rapidamente e não guarda rancores. A disputa pode ser mais divertida do que a vitória e a batalha mais interessante do que a conquista. Olha, eu não concordo. <risos> Você é simples e descomplicado. E também um tanto ingênuo. Por isso, fica surpreso quando os outros não agem da mesma maneira. As partes do corpo relacionadas a esse signo são cabeça, rosto, nariz e centros nervosos. Olha, esse final aí eu não achei nada a ver. Mas, sinceramente, uma coisa que tá relacionada comigo é a cabeça. Porque, meu amor, a minha cabeça é do tamanho da Selena Gomes E o rosto e nariz, belíssimos, entendeu, meu amor? Olha só esse rosto. Olha esse narizinho! Gente, é sério, esse mapa astral tem muito texto e é muito chato ler isso tudo. Deus me livre de ler isso tudo aqui pra vocês. Enfim, aqui é ele tá contando uma historinha sobre Robin Hood e Joana Dark que aparentemente eram arianas também. Então vamos pular logo para o meu ascendente que é em touro. Geralmente, a pessoa com ascendente em touro gosta de fazer tudo com calma, ponderação e segurança, avaliando o terreno e avançando sem pressa, passo a passo. Mais ou menos. Pode ser fascinado pelos prazeres sensoriais ou no mínimo pode dar grande valor a certos confortos e prazeres da vida. Olha isso aí, é verdade. Vou usar o pó da boca rosa no meu rosto agora. Touro é regido por Vênus, associado também ao amor pessoal, que é suficiente para dizer que as relações afetivas e questões amorosas são extremamente importantes para quem nasceu com um touro no ascendente. Olha, eu confesso que não. Pelo menos não no meu caso. A questão estética é quase palpável em sua vida, da mesma forma como a predisposição à gula. Então é por isso que eu não sou fitness, é por causa do meu signo. Vou falar isso pra minha nutricionista. Com a maturidade, a necessidade de segurança material e financeira pode ser gradualmente substituída pela segurança emocional e afetiva, ou vice-versa. Nossa, jamais! quanto ao meu ascendente em touro, a gente já terminou igual como a gente já terminou de selar minha pele, vou fazer o contorno agora pra isso eu vou usar o meu BT Blush Contour na cor Brown Sugar que eu nunca mais usei e eu adoro esse produto e eu vou espalhar com esse pincelzinho aqui no meu rosto gente, meu cabelo tá tão bonito durante essa quarentena tipo, não corte, porque meu cabelo tá sem corte já e eu tô com um gatilho disso aí ah, eu tô cuidando tão bem do meu cabelo, tipo, não tem nada pra fazer vai hidratar o cabelo, entendeu? aquelas? e vamos ler a minha lua a minha lua é em peixes, de acordo com esse mapa astral e diz que você que tem lua em peixes é tímido, mas tão sensível e imaginativo que é como se estivesse numa compreensão inata de como as outras pessoas sentem e reagem a situações é, mais ou menos sua natureza é romântica, se o outro está sofrendo, sua tendência é ajudar sem julgamentos, aceitando-o como ele é, tentando suprir as suas necessidades e atenar as suas dores. Olha, eu não vou mentir, depende muito de quem seja, eu não sou tão altruísta assim não, eu sou blogueira, mas também não é pra tanto. Tem certa tendência à espiritualidade, à devoção ao misticismo ou a sonhar muito, mas realizar pouco. Não. Lua está em exaltação quando está em peixes, o que indica que seus atributos se manifestam de forma integral. Recomendável estabelecer e respeitar limites. Olha, de todos, assim, o mais off que eu achei com essa lua, que eu achei assim, que tem menos a ver comigo, Mas auge, né, meninas? Então, agora que a gente tá com a pele quase pronta, exceto o iluminador, mas acho que o iluminador eu vou passar só no final mesmo. Vamos pra sombra. A gente já descobriu que fogo é um dos meus elementos e de que a Ares é muito representada por vermelho e coral. Então, eu vou pegar essa paleta aqui, da Lodurana, que ela tem 32 cores, eu acho. Nossa, eu já me sujei. Pigmentação, bom dia. E eu vou pegar esse tom de vermelho aqui, que eu acho muito lindo, porque a sombra de hoje eu quero uma coisa assim, bem vermelha, sabe? E como as pessoas falam que a vibe, assim, de Ares é uma coisa bem impactante, bem agressiva é exatamente isso que eu vou seguir e eu vou marcando mais ou menos o formato que eu quero vou aprofundar os cantos interno e externo dos meus olhos usando esse tomzinho aqui mais escuro que tá bem do ladinho do que eu tinha usado antes e eu vou concentrar aqui no canto externo E agora, usando esse tom aqui meio coral, sabe, eu vou fazer um esfumado nessa parte exterior aqui, puxando um pouco mais pra fora. E na paleta BT Sunflower da Bruna Tavares, eu vou vir na cor Solar, que é esse metálico aqui do meio, e eu vou aplicar ela no centro da minha pálpebra. Aqui na parte inferior, eu vou esfumar com os dois primeiros tons que eu usei. Por fim, eu quero terminar com essa sombra aqui, que eu não usei ainda, né, nessa maquiagem, mas eu quero esfumar ela abaixo desse vermelho aqui que eu apliquei. Eu fiz um teste nesse olho aqui e eu acabei trocando aquela sombra da Bruna que eu tinha aplicado por uma dessa palestinha aqui, Fabulous, a Ruby Rose, que é um dourado bem forte, acho que combinou mais do que aquele marrom metálico. Vou aplicar lápis de olho, cílios isso e vou cortar essa parte porque essa parte dos olhos já tá meio grande e eu volto quando eu tiver com os olhos sinalizados. Ok, tô de volta, apliquei lápis de olho e colei cílios, vamos continuar essa maquiagem. Vou aplicar o mesmo iluminador que eu usei no ossinho da sobrancelha pra iluminar o meu rosto. Antes da gente aplicar o último passo dessa maquiagem, vamos ler mais algumas coisas sobre os meus planetas, né, no meu arco astral. O meu Mercúrio é em Ares. Que diz que quem nasce em Mercúrio se comunica de forma muito franca e direta e talvez até demais, eu me comunico muito bem né? tanto que eu criei o canal justamente porque eu gosto muito de falar com as pessoas né? e todos dia eu tô aqui falando com vocês eu tenho Vênus em Touro e quem tem o Vênus em Touro é muito sensível às questões estéticas da beleza e da aparência física e isso é muito verdade, eu sou muito ligada nisso, meu Marte está em Touro também, diz que quando uma pessoa que tem Marte em Touro começa alguma coisa, dificilmente ela muda de ideia ou desiste do objetivo, é, não é impossível acontecer, mas é bem difícil enfim, gente, eu não vou ler todos porque não tem muita coisa interessante, mas meu urano é em aquário meu netuno também é em aquário e o meu plutão é em sagitário e eu não faço ideia do que nada disso significa e o que eu faço ideia é de qual batom eu vou usar <risos> que é o blazing da Mari Maria Makeup Eu me acho tão estranho só com a parte de baixo do batom aplicado. Aí eu, hein? Normalmente com a maquiagem vermelha eu usaria um batom nude, mas pra aproveitar esse fogo todo, né, de ares, escolhi o batom vermelho. E agora eu vou trocar de roupa, colocar alguns acessórios e finalizar o vídeo, né, gente? volta. Então, gente, esse aqui é o resultado da minha maquiagem, inspirada no meu signo e nas cores do meu signo. No vídeo de hoje, eu aprendi sobre muita coisa que eu não sabia sobre o meu zodíaco e sobre o meu signo e eu até me diverti bastante, mas eu continuo não acreditando em signo. <risos> mas, enfim, comenta aí o que você achou dessa maquiagem. Eu estou amando, estou vivendo por esse batom vermelho. Auge. Eu fiz um adereço de cabeça inspirado no meu signo, que é um, tipo um bode. Não sei qual é o meu. o coisinho do meu signo. Mas depois que eu coloquei na minha cabeça, ficou muito caricata. Tô fazendo cosplay das minhas amigas cornas. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Considere me seguir não somente aqui no YouTube, mas também nas minhas redes sociais. Eu tô no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba Tem muito conteúdo de maquiagem por lá também, principalmente no Instagram. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!